Olá, meu nome é Vinícius Aranda, eu sou engenheiro de materiais formado pela UFSCar, atualmente eu sou aluno de mestrado do programa de pós-graduação em Ciência e Engenharia de Materiais, orientado pelo professor Dr. Guilherme Zepon, e eu sou o criador e apresentador do podcast Amateur Point of View e do canal do YouTube de um ponto de vista dos materiais. Bom, eu faço meu projeto de mestrado no Laboratório de Hidrogênio e Metais, onde eu estudo ligas que absorvem hidrogênio. Mas você deve estar se perguntando, né? Por que absorver hidrogênio em ligas metálicas? Bom, hoje a gente sabe e vê muito o desenvolvimento de tecnologias para a produção de energias a partir de fontes renováveis, sendo elas a partir do sol, a partir do vento e até mesmo a partir das marés. E um dos grandes desafios é ainda a estocagem dessa energia. Acho que uma das maneiras mais simples que a gente tem de armazenar energia hoje é através das baterias, por exemplo, as baterias dos nossos celulares, computadores e até mesmo dos carros. Uma outra forma de se estocar energia pode ser através do hidrogênio. O hidrogênio é um vetor energético e se produzido a partir de fontes renováveis como as que eu citei, nós podemos gerar um ciclo de energia limpa, onde nós temos a produção do hidrogênio verde. Com isso, um grande desafio está relacionado à produção do hidrogênio, que é propriamente a sua estocagem. Nesse sentido, nós temos, por exemplo, a estocagem em tanques de alta pressão. Eu acho que o paralelo mais comum é o botijão de gás que a gente tem dentro de casa. Com isso, nós temos a necessidade de usar grandes tanques com volumes muito grandes e com altas pressões de hidrogênio. Como o hidrogênio tem uma, uma densidade muito baixa, por ser uma molécula muito pequena, há necessidade de colocar muita pressão. E isso torna algo desfavorável. Se a gente comparar a quantidade de energia armazenada em um litro de hidrogênio líquido com um litro de gasolina, a gasolina tem cerca de três vezes e meia mais energia armazenada nesse mesmo volume que o hidrogênio, o que torna a necessidade de aumentar muito a pressão para estocar a mesma quantidade de energia. Nesse viés, usar materiais que podem absorver hidrogênio e que consegue fazer isso em uma pressão muito menor, ou até mesmo sem pressão, é muito interessante. Com isso, nós temos materiais como as ligas que absorvem hidrogênio e formam os hidretos metálicos. Esses materiais têm a capacidade de interagir com o hidrogênio e formar uma ligação química entre o átomo da liga e o átomo de hidrogênio, formando algo estável, o que permite uma estocagem de energia mais eficiente e mais segura. No meu caso em específico, eu trabalho com ligas multicomponentes que absorvem hidrogênio. Se a gente fosse fazer um paralelo com as ligas convencionais, uma liga convencional, como o aço, que tem ferro e carbono, apresenta apenas o ferro como elemento principal. Óbvio que nós podemos adicionar outros elementos para mudar essas propriedades dessas ligas. Mas, em geral, nós temos sempre o ferro como elemento principal. E isso também acontece para as ligas, como ligas de alumínio, de titânio, de magnésio, que têm esses elementos como elementos principais. No caso das ligas multicomponentes, nós temos mais de um elemento principal, variando entre 4 a 5 elementos e isso proporciona a possibilidade de desenvolver ligas para qual quase qualquer tipo de aplicação com um número quase infinito de composições. Além disso, no meu projeto eu produzo ligas com alto teor de nióbio, que é um bom elemento para absorção de hidrogênio, além de ser um elemento muito estratégico para o Brasil que apresenta mais de 98% de toda a reserva mundial de nióbio. Por fim eu trabalho com duas formas de avaliação se o material absorve ou não o hidrogênio. A primeira é através de uma reação chamada sólido-gás, onde eu coloco o material em contato com o hidrogênio-gás, e uma outra onde eu transformo o meu material em um tipo de eletrodo de bateria, onde o hidrogênio evolui na sua superfície e fazendo com que ele o absorva. Nesse sentido, é dever de nós, pesquisadores e pesquisadoras, desenvolver tais materiais e tecnologias para transformar a nossa sociedade. Gostaria de pedir para você que chegou até aqui, curtir esse vídeo, seguir o canal do Labio Fiscar. Eu vou deixar na descrição um link com todas as minhas redes sociais. Então, por favor, segue lá o meu canal também no YouTube. Muito obrigado e até mais.